A ideia é a gente discutir um pouco as, as câmeras. Né? Câmera no sentido geral, né? de um instrumento de captação de imagem. Né? Então, uh, e depois a gente vai construir uma câmera, certo? Então, eu gostaria de mostrar algumas. Eu tenho algumas câmeras, câmeras ou câmeras. Né? A câmera é uma câmera que analógicas, antigas, né? é, no sentido de que ainda usavam um filme, um substrato sensível à luz que depois era revelado. Né? Mas então basicamente o que é a câmera é uma, uma objetiva tá? que poderia ser uma lente simples Eu não vou conseguir fazer foco aqui, mas, por exemplo, vou desligar a luz e fazer o, a imagem da lâmpada aqui da, da sala, né? não sei se dá para ver bem, né? mas é porque o foco não é bem determinado, né? o plano focal não é um, um único, porque os objetos estão a diferentes distâncias, mas então isso é uma objetiva. Certo? Claro que uma, uma objetiva como de uma, de uma máquina fotográfica tem vários conjuntos de lentes né? para evitar certas ou para corrigir certas aberrações que uma lente simples, convergente, tem. Né? Aberração cromática, que é o fato de que é, diferentes comprimentos de onda têm diferentes índices de refração então, o, o plano focal é diferente para os diferentes comprimentos de onda e também a aberração esférica, que, que o campo todo não é amplificado ou aumentado ou produzido da mesma maneira, quer dizer, as bordas do campo, em geral, ficam distorcidas. Né? Além de outros efeitos, claro, né? mas então o que se constrói com uma objetiva é, composta, né? como essa aqui são sucessivas lentes para tentar corrigir ao mesmo tempo que dão as características para a imagem né? o, o tamanho do campo a profundidade de campo que se deseja para a máquina né? então a gente consegue ver aqui várias lentes né? se vocês lembram da última aula a gente tinha aquele efeito que quando a radiação eletromagnética passava do ar para o vidro digamos que considerando que o vidro tem um índice de refração 1,5, um aproximadamente, né? é, acontecia uma, uma reflectância de 4%. Né? Então, aqui a gente, eu estou vendo pelo menos três lentes, né? mas deve ter mais que três. Né? Então, em cada uma dessas reflexões uh, sucessivas, eu ia perder 4% da radiação o que é inadmissível, né? Eu ia chegar com. com eu ia ter uma imagem muito tênue aqui, né? Então, o que, o que se faz? A gente vai discutir em aulas subsequentes. Por exemplo, aqui se coloca um filme, né? Que é isso que a gente. Essa coloração azulada da lente, se coloca um filme para que tenha interferência destrutiva para reflexão. Então, se consegue transmitir mais do que os 96%. Né? Bom. O que a câmera faz? Deixa eu ver se eu consigo de novo fazer uma imagem. Olha, eu acho que... Não sei se dá pra ver. Aqui na, na minha sala tem duas lâmpadas, né? E aquela imagem que vocês estão vendo ali é a imagem dessas duas lâmpadas né? projetadas aí no papel, né? Tem um, um soquete simples, né? Que sustenta as duas lâmpadas, né? Então, o, o que o que essa objetiva está fazendo é, é simplesmente por um certo objeto, né? O, o esquema que a gente conhece, né? Assim falando de maneira simplificada, eu tenho um objeto, né? E eu vou formar uma imagem, tá? Bom, dependendo aí da da posição, a imagem pode ser invertida, não? Mas esse mesmo sendo um conjunto de lentes continua tendo um efeito o composto como de uma lente convergente, né? Então, aqui eu tenho o corpo da câmera, tá? Cuja eh, finalidade é simplesmente eh, armazenar o filme, quer dizer, a parte sensível à luz, de maneira que só incida nesse filme a, a luz proveniente do objetivo e não luz perdida de todo o ambiente, né? Então, uma das, das maneiras de expor o filme é abrindo a cortina. Deixa eu ver se eu coloco. Isso é uma câmera bem antiga, então dá pra gente demonstrar se ela estivesse funcionando. Daria pra gente mostrar. Bem, bem feito. É, a cortina dela está estragada. Né? Mas então... Essa cortina se abre em geral tu determina o tempo de exposição, né, um sobre esse, esse fator aqui, então tu determina o tempo de exposição, aqui tu vai expor o filme, e então quando tu aperta o disparador, a cortina abre e fecha é, com, essa, com esse tempo, né, expondo o filme que está localizado exatamente aqui, né, então vou pegar um, um papel para fazer o um papel de filme. Uh, o filme estaria bem aqui Então a imagem seria uh, projetada no filme né? De maneira que o filme vai ser sensibilizado e Depois revelado Bom, nas câmeras modernas A única diferença é que o filme foi substituído Por um, por um dispositivo sensível à luz Um, um CCD uh, eletrônico né? Aqui para a gente conseguir uh, fazer o foco da câmera, né, quer dizer ajustar a distância focal nota que a distância focal da objetiva é variável por que, que a distância focal é variável? Porque eu preciso que a imagem sempre se produza no, na mesma posição, que é onde está o filme ou o CCD né, vou botar o CCD que é o, o dispositivo sensível à luz, mas funciona da mesma forma para o filme então como o objeto pode estar em diferentes posições como que eu faço a imagem cair no mesmo lugar mudando a distância focal da objetiva, né? e isso é o que a gente chama de foco. Essa objetiva aqui em particular tem, tem dois controles independentes, né? o, o zoom, digamos assim, que é o aumento dela, a magnificação. Tá? que é a distância focal efetiva tá? e também aqui o, o foco né que é, que é para esse objeto como eu coloco a imagem naquela posição né? então ajusta o, o, a distância focal até que a imagem chegue nessa posição certo? como que a gente ajusta isso na prática tem um visor né? ou algumas máquinas têm um, um display e tem um espelho. Então, a imagem que chega da objetiva, certo incide nesse espelho e vai para o visor. Aqui tem um prisma e vai para o visor. O caminho ótico do visor é, é desenhado de certa maneira que seja o mesmo caminho ótico até o, a distância ótica efetiva, né? até o filme. Então, se eu estou vendo aqui em cima em foco, Quer dizer que aqui embaixo também estaria em foco. Quando eu disparo... O obturador... O espelho sobe... certo? E expõe o filme... Que está lá atrás. Então essas máquinas... têm esse... Eh, som característico do disparo... Que é o espelho levantando... E expondo... O filme ou o CCD... Ou o que for. Então basicamente... Uma, uma câmera... Tá? É uma objetiva e um sistema de captação de imagem, tá? E é justamente isso que a gente vai tentar construir, né? Eu vou pegar agora um CCD, eu vou mostrar para vocês. Olha, isso é um, um CCD para ser usado em microcontroladores Como Arduino, por exemplo Esse aqui é um que vem no ESP32 Certo? E aqui Tem uma micro lente Tá? Então essa lente já vem acoplada Nele Que é para fazer imagens Panorâmicas, né? De uma sala, de um ambiente, etc né? O que eu vou fazer É usar só o sensor Então eu tirei a lente Que vem com ele Tá? e vou tentar substituir essa lente pela lente da máquina então a gente vai tentar construir uma câmera usando a objetiva da máquina e o sensor dessa mini câmera é, de, para microcontroladores e fazer aquisição, sistema de aquisição numa máquina analógica o sistema de aquisição é o filme numa máquina digital é um CCD então... Aqui eu vou fazer o sistema de aquisição ser é aquele CCD que vocês estão vendo ali dentro. que é um chip sensível à luz, em que uma vez feita a aquisição, ou a sensibilização dele, a aquisição é feita digitalmente. Tá? Então, basicamente, a gente vai usar essa objetiva composta, né? vou dizer ela aqui assim e tentar usar um CCD estou aqui uh, ilustrando né, que já vai transformar num formato digital e dependendo onde tiver o objeto, a gente vai modificar aqui a distância focal da objetiva para que a imagem caia sempre aqui no CCD então a gente vai ter que basicamente construir a, a, colocar a objetiva e o sensor alinhados, né, bem fixos um no outro e fechar isso numa câmera escura para que não tenha luz do ambiente incidindo direto no sensor né, porque essa luz direta do ambiente pode ter intensidade muito maior que a luz que vem através da objetiva olha, a objetiva tá pegando uma luz uma quantidade de luz né, distante, digamos lá, de uma janela e aquela radiação vai ser incidida aqui no CCD, então toda a imagem do CCD da janela é feita com a luz proveniente lá da janela, que pode estar a vários metros de distância, então a, a quantidade de radiação que vem da janela é muito menor do que uma fonte próxima, uma lâmpada por exemplo, então se eu não fecho o sensor e objetiva numa câmera escura eu não vou ter sensibilidade eu vou captar a luz da janela mas a luz proveniente de fontes externas vai ser muito mais intensa eu não vou conseguir ter contraste para separar a janela ou seja eu vou ter uma contaminação muito grande então o que a gente vai tentar fazer agora é isso né? vou tentar montar com vocês para ilustrar essas ideias, né, para a gente tentar Uh, pensar na prática quais são os problemas enfrentados, né? Aqui só para mostrar para vocês, eu tenho uma câmera digital, né? Em que todo o sistema de aquisição é feito digitalmente. Né? Então aqui já tem um CCD, não, claro, não tem mais nem abertura para o filme. Então aqui eu tenho um CCD, né? Uh, a aquisição já é feita, já é projetado na tela De LCD A mesma coisa aqui dentro é digital também Certo? Mas eu acho que na câmera analógica É muito mais fácil da gente entender O que acontece no processo Certo? Então Inicialmente Eu tenho um suporte de alumínio Tá? Eu vou fixar a câmera, a objetiva aqui, e vou tentar fazer um suporte para o CCD e para o microcontrolador a uma certa distância, então eu poderia descobrir a distância focal né, que, eu, que eu quero operar, digamos assim, medindo a distância, né? olha que, que essa, essa flange aqui da objetiva encaixa aqui na máquina. Então, essa objetiva é projetada para trabalhar com essa distância focal, né? que seria mais ou menos 43 milímetros. Né? Então, se eu coloco Eu coloco meu objetivo aqui. Certo? Eu vou colocar meu CCD mais ou menos aqui. Não precisa ser muito preciso, né? Porque que eu tô medindo? assim, de maneira aproximada, porque, como eu falei, eu, eu posso mudar a distância focal da objetiva, né? Então, eu, eu vou fazer a imagem andar no plano focal, né? Eu vou deixar o, o, o zoom, digamos assim, a amplificação é, fixa, tá? E vou tentar mexer só no zoom, no, na distância focal. Então, quando eu estou mexendo a distância focal... Digamos que eu tenho um objeto, vou botar ele aqui próximo só para a gente entender, né? mas, usualmente, ela é desenhada para trabalhar com objetos mais distantes. Né? Teria dificuldade em fazer foco num objeto tão próximo. Né? A não ser que fosse uma lente de macro, que é outra história. Né? Mas, então, digamos que esse objeto está distante, na medida que eu vou me, me mexendo na distância focal, a minha imagem no plano focal, ou o plano focal, vai se movendo certo E eu vou mexer aqui a distância focal Até que o meu plano focal coincida com o CCD E isso eu vou saber olhando para a imagem Certo? Eu, se eu olho A gente sabe o que significa uma imagem estar tá em foco né? É quando o, as bordas de alguma é, Sei lá, um poste tá? Com lâmpada se eu olho as bordas de transição entre um elemento da imagem e outro né? por exemplo o céu e, e o poste, as bordas são bem definidas tá? se a borda tem um contraste importante nas bordas né? então uma, uma das maneiras de se fazer foco automático nas máquinas digitais é aplicar um filtro de detecção de bordas, tem várias maneiras, né? É, a gente não pode discutir em detalhe aqui, mas uma das maneiras de detectar a borda é fazendo alguma coisa proporcional à derivação, né? Então, se eu faço uma de derivada numérica aqui na imagem, se a borda fosse mal definida, é, como que eu poderia mostrar isso? Se a borda fosse mal definida, tá? digamos que o poste estivesse assim, né? Ele está todo borrado, tá? Estou só tentando ilustrar, né? Eu acho que vocês entendem o que eu estou falando, né? Se eu faço uma derivada, essa é uma derivada suave. Se eu faço uma derivada nessa direção, essa é uma derivada abrupta, né? Ou essa é uma transição suave, a derivada vai ser suave. Essa é uma transição abrupta, a derivada vai ser muito alta. Então, eu, eu procurando um máximo das derivadas eu consigo achar o ponto em que a imagem está em foco a gente usa é, uma composição de derivadas né em, várias, em em todas as direções ou em duas direções pelo menos né já que a imagem é bidimensional e a gente trabalha então com digamos derivada primeira ou derivada segunda tem vários operadores né por exemplo um laplaciano ou alguma coisa do tipo né o, o laplaciano de uma gaussiana e, e tem, tem daí várias eh, sofisticações, né? mas a ideia é, é essa, e é o que o olho faz, né? quando a gente nota que, que os contornos estão bem definidos a gente entende que a imagem está tá em foco né? a gente faz isso centenas de vezes por dia é, tem um sistema de, de retroalimentação do olho humano que vai mexendo o cristalino de acordo com, a, com o objeto em, em que a gente quer enxergar, né? É claro que a gente faz isso sem se dar conta, é automático né, mas na medida que eu olho para uma coisa longe, o olho se ajusta até chegar nesse ponto em que eu entendo que a imagem está tá nítida, né? que, que nitidez é o que a gente entende por bordas bem definidas, tá? Então é mais ou menos esse o procedimento, eu vou tentar mostrar para vocês. Uh, como é o esquema, né? Uh, eu vou tentar dar alguns detalhes. Eu não vou fazer tudo em, nos mínimos detalhes, porque eu acho que seria muito cansativo, né? Mas a gente vai tentar entender uh, como que vai funcionar a ideia. É então, eu vou tentar mostrar mais ou menos o, o arranjo do microcontrolador. Aqui eu tenho um microcontrolador, então, o microcontrolador, o ESP32 CAN. Né, que é um ESP32 E é, digamos assim, um microcontrolador é, Da família do, do Arduino, compatível com o Arduino Só que ele já vem com um Wi-Fi E nesse caso aqui já vem com um adaptador para câmera né, Que é o que vocês Estão vendo aqui né. Aqui está A câmera conectada né, Eu já tirei a lente Está só o CCD Bom esse eh, como ele já tem eh, Wi-Fi embutido, né? Eu posso transferir o programa para dentro do microcontrolador, tá? Eh, em breve eu falo rapidamente do microcontrolador, mas eu posso transferir o programa para dentro do, do microcontrolador, alimentar ele, ele vai se conectar à rede Wi-Fi que eu eh, que eu coloque a, as a, a senha e, e identificador, né? E então eu posso me conectar diretamente com ele de alguma forma, né? A forma que eu, que eu escolhi aqui, depois eu tento capturar a tela, é o seguinte, ele já tem uma interface, certo? Que permite fazer aquisição, então ele é atribuído a ele um endereço de rede, quando eu, quando ele faz a conexão, quando eu alimento ele e ele faz a conexão com a rede Wi-Fi, é atribuído um endereço de rede E eu conectando esse endereço de rede Eu consigo observar a imagem Que está sendo capturada né? Então posso mudar aqui As características da imagem E depois eu vou capturar a tela Para depois mostrar para vocês tá? Bom Como ele ele não tem esse modelo Em, especi, em especial Não tem eh, interface USB tá? Eu preciso conectar ele a um conversor USB serial para transferir o programa para dentro dele, né? então é por isso que ele está ligado dessa forma, se fosse um outro tipo de controlador, eu poderia diretamente ligar ele na USB e então abrindo a interface do Arduino, que, que também pode ser usada para programar ele, eu transfiro o programa para dentro dele e sigo operando. Né? então mas nesse caso aqui como ele é feito para ser autônomo uma vez que ele está conectado na rede ele eu não preciso mais ter o acesso físico a ele eu posso fazer todo o acesso por wi-fi e, e assim por diante bom um parênteses então para quem não está familiarizado com os microcontroladores qual é a diferença do microcomputador para um microcontrolador e assim por diante bom o microcontrolador é um, um, um, um processador, digamos assim, com um conjunto de interfaces de entrada e saída que é programado para executar uma única tarefa, do início ao fim e ficar repetindo ela. Então, basicamente, um, por exemplo, um Arduino, né, ele tem um processador, tá? ele tem uma linguagem, no caso é uma linguagem C ou, ou derivada de C que eu uso para programar ele. E eu transfiro o programa para dentro e eu tenho maneiras de acessar cada um desses pinos físicos, está né? tá conectado a uma porta lógica. Eu tenho maneiras de dizer para ele, de instruir ele através da linguagem de programação. Olha, lê atenção na porta tal ou escreve ligado ou desligado na porta tal se comunica, daí ele tem vários protocolos, né? além das coisas muito básicas, tem vários protocolos de comunicação, quer dizer, cada um dos dispositivos, por exemplo, tem termômetro que fala com um protocolo específico, que já tem nos microcontroladores, então, também quem desenha os sensores, já está fazendo os sensores, já tem muitos sensores, é, desenhados, projetados para se comunicar facilmente com os microcontroladores. Então, a, a aquisição de dados e, e controle é muito simplificada, tá? A linguagem é mais ou menos é, homogênea entre todas as famílias de, de controladores, né? Então, tu sabe mais ou menos as coisas que vão, que vão estar disponíveis, né? Então, é, poderia fazer isso com, com um computador, né? É, por, por exemplo, poderia tem uma webcam que vocês estão vendo ali em cima do, do monitor, né? Tem a embutida no computador, mas aquela eu poderia pegar aquela webcam, arrancar a lente dela, fazer o que eu estou propondo fazer com o objetivo da máquina. Mas eu teria que ter um computador disponível para fa ficar fazendo a aquisição da webcam, né? Então a ideia do microcontrolador <coughs> é que ele tem um hardware muito reduzido e muito eficiente, né? Para fazer uma tarefa específica por vez. A quantidade de tarefas que ele pode fazer é muito grande, mas em geral tu programa ele para fazer uma tarefa, olha, lê a câmera e escreve eh, na rede ou escreve num cartão de memória ou assim por diante, então claro, por causa disso ele é muito menor, ele gasta, consome muito menos energia, ele tem um preço muito reduzido, né? então esse, esse, essa placa com a câmera Custa algumas dezenas de reais, né? 40, 50, 60 reais Em comparação com um computador Qualquer computador que eu, que eu vá usar para fazer aquisição de uma webcam Vai custar muito mais vai, vai ser muito maior Vai consumir muito mais energia E assim por diante, tá? Então a ideia dos microcontroladores é ter Um, um computador Microcomputador dedicado Digamos assim, para fazer tarefas Bem específicas Tá? são tarefas que, que podem ser bastante complexas, né? mas ele é dedicado para aquilo, tá? então agora vai ser mais ou menos um trabalho de tentar acoplar ele à, à estrutura da câmera, tá? eu vou tentar fixar e depois mostro para vocês como a gente vai fazer os ajustes, certo? Uh, eu vou tentar fazer de uma maneira um pouco adaptada, digamos assim, né? Porque eu quero mais ou menos mostrar o conceito para vocês, né? Se a gente fosse fazer uma coisa permanente, precisaria fazer uma fixação uh, mais bem elaborada, né? Provavelmente ou seria legal fazer uma flange que adaptasse aqui, né? Ou, ou desmontar a máquina e pegar a flange que tem na máquina, né? É, para ficar uma coisa permanente. Mas não é o caso, eu acho, né? Aqui, né? Embora eu pretenda usar para outras coisas, por exemplo, para filmar pequenos é, experimentos que eu vou mostrar ao longo das aulas, mas vamos começar tentando fazer uma coisa um pouco mais rápida né? e, e objetiva, né? Quer dizer, fixar aqui né? e depois tentar fixar a, a objetiva aqui. Aqui eu tenho só a objetiva da câmera, né? eu acho que a, a minha câmera não consegue nem fazer foco. Hum? Ó. Ela é realmente muito pequena, né? É comparável com os dos celulares. Né? É muito interessante como conseguem produzir essas micro lentes. Ela tem 7mm, né? A lente tem 4mm. E ela é composta, né? ela tem várias lentes. Sim. Bom agora a gente tá. Em seguida a gente dá continuidade. de propósito, né? eu montei a objetiva vou ligar um minuto eu montei a objetiva aqui tá? e direcionei ela para uma janela apaguei todas as outras fontes de luz né? é, seria interessante se essa janela estivesse muito mais longe mas aqui a gente vai ter uma ideia né? então ali está a imagem da da janela né? sendo Projetado, né? Tá invertida. Mas eu acho que dá para tentar tirar meu braço da frente agora sim. Tá? Então nota que o papel tá aqui mais ou menos naquela marca que a gente tinha feito pro CCD, né? Só confirmando, né? Claro, a gente mediu. Mas... É muito melhor medir diretamente, né, o plano focal, tá? Deixa eu ver se eu consigo mudar a câmera Vou tentar botar o bloco aqui e mudar o foco. Então, A montagem vai se dar da seguinte maneira. Bom, já fixei o objetivo com duas braçadeiras. É, não é indestrutível, mas ficou relativamente simples. O que eu vou fazer agora é tentar medir o eixo óptico né, e, com relação à base. Então, eu medi aqui embaixo, né, com relação a esse anel de referência, 27 milímetros aqui em cima, no mesmo anel de referência na borda interna, sempre né? 55 milímetros, então uh, o meu eixo ótico deve estar tá em 41 milímetros a essa altura então, eu vou colocar um suporte e eu tenho que, que fixar a câmera nesse suporte eu vou desligar ela para evitar algum curto eu deveria fixar a câmera aqui de maneira que o centro do ccd tivesse a esses 41 tem que ser mais embaixo mais ou menos aqui então desculpa não estava mostrando então eu vou ter que vou fixar aqui de maneira que o centro do ccd fique nesses 41mm né? tá então uma vez colocado aqui eu vou ter o eixo óptico da objetiva é o mesmo do CCD, então eu vou estar usando o CCD para fazer a imagem do centro da, da, da objetiva, né? onde supostamente a imagem é melhor. Nota que, que essa câmera ou essa objetiva foi desenhada por uma câmera que usa um filme de 35mm. Um, um filme de 35mm um 35 mm forma uma imagem de 24mm de altura por 36mm de largura. Então, a imagem formada aqui é mais ou menos desse tamanho. Vou colocar assim. É mais ou menos desse tamanho. Certo? Então, uma imagem muito maior que o meu CCD, né? Então, em, eu poderia, no meu plano focal aqui, poderia botar um CCD grande, né? Ou vários desses, né? que é o que a gente chama de mosaico, né? por que, que eu não vou fazer isso? Porque é muito é, difícil e caro um CCD desse tamanho, né? então é, eu vou estar pe tá pegando uma pequena porção do campo, do, do plano focal, né? mas da imagem toda formada aqui, eu vou estar tá pegando uma pequena porção dela, tá? eu aproveitei que tinha é, duas guias aqui dentro da calha, essa de alumínio, né, então eu peguei um pedaço de, de plástico, e então eu vou fixar é, esse suporte do, do chip, né, da placa, do microcontrolador, nesse suporte plástico, então isso vai dar liberdade pra gente mover ele para frente e trás ao longo do eixo da câmera, né, isso pode ser interessante pra gente... É, ver o, o plano focal e assim por diante, né? Eu vou usar um, um termoplástico, né? Para colar termoplástico é uma cola quente para colar o suporte aqui e também a placa do microcontrolador no suporte, tá? É, claro, se a gente estivesse fazendo isso para ser uma câmera permanente Teria que pensar em algum suporte que não sofresse desgaste, né? Aqui tem um certo atrito, então com o uso vai surgir alguma folga que é indesejável, né? E também a gente teria que montar esses componentes com o auxílio de algum dispositivo mecânico que nos garantisse ângulos retos aí, né? O dispositivo mecânico que eu estou usando aqui é simplesmente um esquadro, né? Mas a gente poderia fazer isso de outra forma, né? É, num torno, numa fresa, para garantir, com ela mesmo com ela desligada, né, para garantir que a, a, o alinhamento fosse num nível muito maior do que a gente vai conseguir aqui fazendo com essas ferramentas manuais, né? Tá? Mas eu acho que a concepção é a mesma, né? O que muda é a precisão com que a gente vai fazer o trabalho. Aqui eu tenho a união das peças já com termoplástico, ou com a cola quente, né? cinquenta e sete de um lado cinquenta e cinquenta e nove do outro então é isso que eu digo, essas pequenas diferenças não são toleráveis num né, instrumento profissional né? então a gente é, sabe pelo menos qual é a imprecisão da nossa montagem? Agora eu vou fazer o mesmo procedimento, tentar montar aqui. Eu gostaria de ter algum grau de liberdade nesse sentido, né, para tentar ajustar bem o centro. Mas como eu, a gente falou antes, o tamanho da imagem formada por aquela objetiva é muito maior que todo o integrado, que é que o CCD. Então a imagem é desse tamanho mais ou menos, né? Toda essa área coberta pelas pelas garras do do paquímetro né então se eu tiver um pouco de deslocamento aqui não vai ser muito crítico né de qualquer forma eu vou tentar manter nos 41 né que a gente imaginava que era o eixo ótico então um pouco mais abaixo talvez seja é melhor botar Certo? Então, está feita a montagem, certo? A câmera, o CCD, segue se desgrudando. do suporte aqui, eu botei uma fita dupla face, mas não foi suficiente, eu vou tentar botar mais uma pequena porção de termoplástico. O termoplástico não é necessariamente uma coisa péssima né, é, não merece tanto a fama que tem, a má fama. Se vocês adquirem o termoplástico preto em geral em loja é, de ferragens ou, ou de produtos que, que são para aplicação industrial, em geral ele tem propriedades bem boas. A gente já pode montar o dispositivo né então procurar olha aqui está nossa marca né? mas então ela tem essa liberdade como eu falei para vocês né se a gente precisa evitar qualquer distorção no campo né a gente teria que garantir o paralelismo entre essa face e essa né e, e isso não é possível com essa montagem rudimentar né a gente de novo, teria que, que usar essa flange aqui, ou essa superfície, como referência e não a base da objetiva, como eu usei, a gente teria que fixar essa, o, a placa de circuito paralelamente a essa superfície e construir uma guia que nos permitisse mover nesse sentido sem nenhuma folga. A gente até não tem nenhuma muita folga aqui, né? mas não está muito paralelo aqui. Né? É, poderia tentar melhorar um pouco isso Mas eu acho que o objetivo agora É o outro, né, em, em geral é O tempo que a gente gasta na, Nas melhorias é uma coisa Exponencial, né se tu, se tu quer melhorar uma ordem De grandeza, na tua precisão Tu vai gastar um tempo Proporcional A exponencial disso, né Então Sempre demora muito para ir melhorando a precisão dos instrumentos tá? eu vou tentar agora é, ligar eu já liguei a câmera mostrar para vocês mas eu não vou ficar filmando na tela eu vou tentar fazer a captura né então é, vou começar a gravar nesse ponto eu vou começar a gravar a tela e, e Vou deixar a câmera rodando aqui, só para capturar o áudio, e depois vou deixar nesse sentido. Bom, essas linhas é, que vocês veem na imagem, né, são por causa, porque a iluminação aqui é LED e o LED fica piscando, né, uma das maneiras de controlar a potência no LED é fazendo ele piscar, mesmo que a gente não nota. Mas isso entra em, em ressonância às vezes com, com a taxa de, de atualização da, da câmera. Então a gente vê essas várias faixas. Então, bom. Eu vou começar a gravar e depois eu vou alternando entre a imagem aqui e lá. A imagem do vídeo. Tentem olhar aqui. justamente a superfície ou a ponte dessa bolsa que está aqui. Tá? Vou tentar botar outro objeto que mais detalhes. luz vazando, então vamos tentar apontar para um alvo que tenha muito mais luz do que a luz que está vazando. Nesse caso, tentar apontar para a janela e tentar fazer uma imagem do exterior. Desconectei, Desconectei a alimentação da câmera. Então, Uma vez que o sistema funciona, é importante a gente instalar ele em uma caixa, né, para que as conexões se mantenham. Então, vai demorar algum tempo para retornar. Acabou de ser feita a conexão, vou escolher um formato maior. Então, de novo, a luz que está vazando demais Vou tentar Mover ah, Pronto Certo? Então eu consigo fazer uma imagem da árvore Que está lá fora da grade que está a 30 metros daqui vou tentar melhorar ainda a resolução Né? tem uma ampliação que pode ser ajustada, o zoom, né? E uma das dificuldades de projetar essa lente é de maneira que tenha um controle independente do zoom e, da, e do foco. Né? Claro, o que a gente teria que fazer, por exemplo, seria colocar uma retícula lá, né? uma uma linha, várias linhas, né, uma grade de linhas e daí então tentar medir as distorções do campo né? provavelmente a gente eh, poderia botar também bolinhas e tentar medir o, o foco de acordo com essas bolinhas né? porque provavelmente devido ao, aos erros que a gente cometeu aí na que eu cometi na montagem eh, essas, esses pequenos eh, desalinhamentos devem provocar Algumas distorções no campo, regiões que não ficam bem no foco, ou eu consigo co o foco para uma região, não consigo para outra, e assim por diante. Né? Mas em geral, eu acho que a montagem que está satisfatória, deu para entender qual é a ideia por trás disso. Né? Eu acho que outra, é, outro teste que a gente poderia fazer. Deixa eu abrir alguma foto no celular. uma foto qualquer, tá? E tentar fazer uma imagem. Eu não sei se eu vou conseguir foco. tão próximo. Ah, sim. Mas tem muita luz vazando, né? Mas vocês, vocês notam. que eu consigo fazer ver os pixels do celular, né? Estentar um texto. Acho que dá para ver bem os pixels da imagem. Eu queria achar alguma letra aí, número 8. Certo? Quando eu coloco a mão aqui, a imagem melhora né? porque eu estou evitando que tanta luz perdida entre na câmera. Certo? Então, com relação à grade, é claro que eu tive que correr o sensor muito para trás, porque justamente como o objeto se aproximou muito, a imagem se aproximou. Certo? Então eu vou tentar na sequência montar a câmera de maneira que ela fique mais fechada a luz externa. Então a gente pode tentar usar ela para filmar pequenos eh, detalhes de circuitos ou eh, mesmo na lupa, comprar ela na lupa, eu estou com a câmera conectado no, no computador simplesmente por causa da alimentação, eu poderia colocar uma alimentação externa, por exemplo, uma pilha de lítio, certo? eu poderia botar uma pilha de lítio e desconectar no computador, porque o acesso que eu estou fazendo por interface web é pela Wi-Fi. Então, eu teria uma câmera uh, Wi-Fi autônoma. Né? Não preciso conexão nenhuma com ela, ponho ela em qualquer lugar e ela fica fazendo o imaginamento que eu preciso. Tá? A gente vai fazer isso na sequência.